Fala, gente verde, todo mundo bem? Pessoal, fica comigo que o tema do vídeo de hoje é como se blindar de todo mal com a planta que gerou todo esse, esse roteiro que a gente vai gravar para você hoje. Deixa eu te perguntar, você sente como se você tivesse desconectado a sua espiritualidade ou que você precisasse de uma proteção urgentemente? Aquele tipo de situação em que você sente um perigo, você sente uma necessidade de uma ajuda a mais. Então esse vídeo aqui é para você, porque a gente vai falar sobre como se todo mal com a planta né? canela. A canela ela é uma especiaria, oriunda lá do Sri Lanka, ela é extraída da casca do tronco de uma árvore, tá bom? Ela tem várias propriedades medicinais, ela é usada para aromatizantes, para anti-inflamatórios, para antioxidantes. Só que outra coisa que ela é bem usada no mundo de hoje, no, no dia corriqueiro, é em função né a algumas características que ela tem estou olhando para cá para o cinchense porque ele é de aroma de canela e ela ajuda bastante de alguma maneira em um nível um pouco um, menos tão perceptível assim para quem tem uma resistência maior a ajudar o organismo a acelerar um pouquinho tá então muita gente faz aquele café bulletproof coloca um pouquinho de canela coloca uma gordura como se fosse manteiga ghee então Óleo de coco, né? Para ter aquele ânimo, para ter aquela energia a mais, porque a canela ela tem essa possibilidade de contribuir com o metabolismo, né? Para poder gerar uma queima de gordura mais acentuada, é, facilitar o emagrecimento, ajudar as pessoas, inclusive para quem faz musculação, faz academia, pratica algum esporte, alguma atividade física, ela tem uh, todas essas propriedades, né? Além de outros vários substâncias, eh, formal, uh, flavonoides, cinamaldeído, que é o que aumenta né, essa essa propriedade dela de acelerar o metabolismo. Canela vem praticamente com tudo, sem contar no gosto bom. tá? Mas o que pouca gente sabe é que ela possui, né, como a gente costuma tratar aqui nos canais da fiturinajética, poderes ocultos. Como todas as plantas, não só a parte química da planta, como esses vários elementos que eu que, que eu citei as aplicações deles no nosso dia a dia, várias plantas elas têm essa possibilidade de nos ajudar não apenas com a propriedade fitoterápica dela. fitoterápica é aquilo que a gente extrai da planta, mas da parte química dela, do corpo físico da planta, aquilo que a gente toca nela. A canela, ela tem outras propriedades muito importantes, muito apreciáveis também, do ponto de vista energético. Algumas linhas alternativas consideram que soprar pó de canela na entrada da casa, ou na entrada de um ambiente, atrai prosperidade. Outras, né, como a fita energética, consideram poderes ocultos como aquilo que a gente tem catalogado no livro Fita Energética, Energia das Plantas no Equilíbrio da Alma, que o Bruno começou a pesquisa dele em 2002. Então esse vídeo aqui é justamente para falar desses poderes ocultos da canela, não só aquele pó da canela que a gente Uh, a gente sopra na entrada do ambiente para poder atrair prosperidade, mas outras características, né, outros poderes ocultos da canela para você conseguir se blindar de todo o mal, principalmente quando você precisar de um amuleto, se você for num lugar mais pesado, se for num lugar, numa casa que você não gosta das pessoas ali, ou se você tiver que ir para lugares mais densos, né, como um banco, como um hospital, como um cemitério, dependendo do ambiente, ou então a casa da família, né? Você vai na casa de algum parente que você não gosta, você vai para um primeiro dia de alguma atividade que você nunca fez, na escola, na faculdade, vai fazer um exame, vai encontrar alguém que está com medo, vai no lugar muito é, tumultuado, muito, com muita aglomeração de pessoas, né? Que lá rola todo tipo de energia, você pode levar uma canela junto com você e agora eu vou te falar o porquê, porque a canela nos ajuda dessa maneira. né? A canela, eu vou pedir para o pessoal colocar ah, o nome científico dela aqui na tela para você conseguir anotar, precisa ser essa canela com esse nome científico que está aparecendo na tela. Do contrário, a gente não garante que a planta que você usar, conhecida como canela, é, vai ter essas mesmas propriedades energéticas. Só fazendo um parênteses, tá? As plantas elas têm a nomenclatura científica, o grupo taxonômico dela, e têm a nomenclatura usual. Por exemplo, a chapéu de couro, é né, uma planta que a gente conhece. Aqui na região é chapéu de couro. Lá no norte pode ser chapéu de palha, no nordeste pode ser boné de pano, no centro-oeste pode ser cartola de tecido. Dependendo da região, o nome usual pode mudar. Porém, como a planta é sempre aquela, o nome científico nunca vai mudar. Tá? Então é importante que você obedeça e procure sempre as plantas que a gente indica aqui para essas propriedades energéticas Se baseando no nome científico da planta tá? Então considerando que você encontrou a planta Sinamomum uh, então a canela como a gente conhece Olha só o que ela pode fazer por você né, com as propriedades fitoenergéticas dela a canela, né, essa que eu te falei, ela elimina a frieza e a insensibilidade, a falta de sentimento e a falta de crença, então ela ajuda a gente a se conectar com esferas superiores, ela elimina a ingratidão, a birra e a rebeldia, e muito fortemente ela traz o sentimento de unidade com o Criador e cria proteção espiritual. Então, uma coisa que a gente pode usar a canela é pegar um pau de canela, sabe canela em pau? Aquele que o povo coloca para poder... Uh, fervendo leite, então, essa aqui ó, que a gente pode fazer lasca, né, tem, tem mãe, eu na minha infância, por exemplo, minha avó fervia leite com canela para poder dar uma saborizada, pode usar para bolo, bolo de especiarias também, dependendo do prato, né, a culinária síria, culinária, culinária árabe, usa isso aqui para fazer sachê, gar... sachê garni, não, bouquet garni para saborizar o ambiente, então... A canela, independente né, do, do formato, a gente pode usar ela, desde que seja essa com nome científico, mas se você precisar daquela técnica jato, pega um, um pau de canela, uma lasca dessa coloca no bolso, porque você pode usar ela como amuleto, ela como patuá. Né? Essa, esse pau de canela, como eu te falei, você precisa ativar a energia dela, como a gente explica aqui nos nossos treinamentos de fita energética, mas se você ainda não, não teve oportunidade de estudar, uma coisa que você pode fazer para ativar a energia da canela é pega e coloca ela nas palmas das mãos, faz uma posição de gratidão, de prece, faz uma respiração profunda, se conecta com a canela, respira algumas vezes profundamente, agradece a energia da canela, pede permissão para você conseguir se conectar com essa energia, se quiser dar uma esfregadinha para subir um cheiro, pode, se conecta, E vai agradecendo mentalmente, gratidão canela, gratidão pela sua energia, gratidão pela luz que você transmite, gratidão, gratidão, gratidão por estar aqui, gratidão por me ajudar, gratidão por tudo, agradece a canela, e com esse poder da gratidão, a né, gratidão a gente ensina aqui como sendo a primeira força do amor, a gente consegue ativar e desbloquear a energia né, da canela para que ela nos auxilia. Outra forma também que você pode usar é um incenso de canela como esse que eu acendi aqui no começo do vídeo para né, limpar um pouco da energia. Esse aqui tem, é de canela, esse aqui é para atrair prosperidade, só que né, como ele está trabalhado e está trabalhando a energia aqui do estúdio, ele vai não só conseguir trazer esse sentimento de unidade com o Criador e criar proteção Uh, espiritual, como é o tema desse vídeo, como também energia de prosperidade, tá bom? Gente, no vídeo de hoje a gente fala sobre canela, a gente se vê no próximo vídeo, falando de mais assuntos de filtro energético. Um beijo e muita luz!